Neste vídeo eu vou lhe mostrar como eu fiz esta arandela de madeira sem utilizar medida nenhuma. Pois bem, vamos ao vídeo. Que coisinha linda! E para começar eu vou usar esses três pedaços de madeira que eu encontrei jogados embaixo da minha cama. A primeira coisa que vamos fazer é linchar tudo. Pronto, as lixadas foram madeiras, agora não corremos risco algum de pegar uma ferpa na mão. Vamos organizar as maneiras dessas mane maneiras, dessas ma maneir a madeira dessa maneira. A maior vai ser o lado que encosta na parede, a segunda maior vai ser a parte de cima, e a menor vai ser a base que segura as outras duas. Por enquanto, vamos deixar a base de lado, pois agora fixaremos essas duas madeiras com um parafuso. Vamos fazer um buraco bem aqui, no centro, e outro do mesmo tamanho, na outra made made madeira, bem aqui. Marcações feitas! Vamos furar. Prontinho! Os furos estão feios? E sendo assim, já podemos colocar o parafuso. Certo, parafuso colocado. Além disso, eu usei uma colinha de madeira para aumentar a fixação. Vamos iniciar agora a parte mais divertida. Ou não. Vamos pegar a base que une as duas madeiras e colocá-las assim. Então, com o lápis, marcaremos o lugar que ela deve ser serrada. Ser Pronto, madeira cerrada. Agora vamos lixar e corrigir essas imperfeições. Para fixar a base no lugar, teremos que passar um parafuso na diagonal. Para isso, vamos colocá-la no lugar para poder medir e arriscar o melhor risco onde irá o parafuso. Vamos arriscar aqui os, o risco. Então é isso, marcações feias, já podemos fazer os furos. Prontinho, os furos também já foram feitos. E eu já passei os parafusos no lugar para ver se o encaixe estava correto. E por sinal, estava correto. Pronto, a base está fixada. E foi assim que ela ficou. Não podemos esquecer destes dois furos mais grossos, que é por onde o fio da lâmpada irá passar. Além dos parafusos, uma ideia boa é passar uma massa para corrigir os buracos e os vãos que aparecem entre as madeiras. Mas isso não é extremamente necessário. E para fixá-la na parede, fiz um outro furo bem aqui, para poder passar um outro parafuso bem aqui. Agora vamos esperar até o dia seguinte para a massa secar, então a lincharemos! Já é outro dia, bom dia! A massa está bem seca e portanto é hora do linchamento! Massa linchada, estamos quase acabando! Agora vamos passar um verniz para dar um brilho. Pronto, como eu não quis que a madeira ficasse muito escura, o verniz foi misturado com um pouco de thinner. E foi assim que ela ficou. É isso, a arandela está pronta. Eu gostei bastante do resultado. Se eu fosse mudar alguma coisa, eu acho que eu não passaria essa massa. Eu deixaria com os vãos entre as madeiras aparecendo. Eu vou fixá-la ali na parede, ao lado destes dois violões. Em 3, 2, 1, 1, oh, 1. Oh, oh. E o objetivo deste vídeo está concluído, a arandela está pronta. Sinta-se à vontade para ficar e ver como eu fiz essa instalação dos fios da lâmpada e do dimmer. E se você gostou e quer ver mais vídeos como esse aqui, você pode me incentivar dando o seu famoso like e se inscrevendo neste lindo canal. Vamos para a instalação! A minha ideia aqui é a seguinte... Este interruptor está trabalhando junto com aquele, eu consigo apagar e acender a luz com qualquer um deles, então eu vou desligar este aqui e usar somente o outro, desta forma eu posso colocar um dimmer bem aqui. Este interruptor funciona assim, tem três fios conectados nele, o do meio recebe a energia e os outros dois conectam a rede para o outro interruptor. No outro interruptor também tem três fios, o do meio sai para a lâmpada e os outros dois da ponta são os que estão conectados neste aqui. Podemos observar melhor o funcionamento nestes esquemas. Então a minha ideia é simples, eu vou isolar um dos fios laterais e deixar os outros dois conectados, Desta forma é como se esse interruptor estivesse sempre ligado. Bem aqui podemos ver dois fios de energia, são eles que eu vou usar para ligar o dimmer. Eu vou puxar o fio para fora com o conduíte, que vai sair aqui para a lateral, vai para baixo, depois por trás da cama e vai subir naquele canto da parede, por dentro de um cano. Então o fio vai enrolado ali na arandela e na ponta vamos colocar o spot de luz. Este aqui vai ser o fundo dos meus vídeos, que eu posto no meu canal principal de música e no meu perfil do Instagram. Instra... Instagram então se você quiser me acompanhar por algum deles os links estão aqui embaixo na descrição mas você pode simplesmente pesquisar por Mario solo com dois L's em qualquer lugar que você me encontra como eu ia dizendo aqui eu vou colocar um dimmer então vai ser possível controlar a intensidade daquela luz para usar de fundinho bom vamos começar a mexer agora espero que eu não leve um choque vou fazer um primeiro teste aqui torçam para que nada exploda se esse vídeo foi postado, acho que nada explodiu. Se eu estou certo, esta lâmpada irá acender no momento em que eu encostar este fio aqui. Certo, muito bem, lindo. Agora vamos fazer o teste com o dimmer. Um dos fios da energia vai direto para um dos fios da lâmpada. E o outro fio da energia tem que passar pelo dimmer e depois vai para o outro fio da lâmpada. Assim, o dimmer está abrindo e fechando o circuito, fazendo o papel de uma resistência variável. muito bem tudo funcionando como deveria vamos fazer agora a instalação definitiva bom eu fechei aqui o dimmer o fio passa por este conduíte passa aqui por baixo e essa parte aqui não vai aparecer nos vídeos então subimos até a arandela e esse fio você ajeita do jeito que você quiser tanto faz vamos ver o efeito com o dimmer E fechou. Fechou? É, acho que fechou. Bom, pra quem ficou até o final, obrigado pela atenção e até o próximo episódio de... Cambiarras Gourmet com Mário Salae.